Vai começar a Série C para mais duas equipes e você vem com a gente Hashtag Série C 2023, a sua torcida, o seu palpite, a sua participação Vamos embora que agora é a Vera Tá valendo a principal competição do ano de Paysandu e Aparecidense E o campeão de cada grupo vai a disputa da decisão Bola lançada pro Bruno Alves, ele chegou batendo pro gol Outra vez o Gabriel Félix, Félix só olha Chega para o Alívio, o Vanderson. Bola dividida pelo alto Entre o Giovani e o jogador do Cabalhão tiro pro o gol, para fora Bonita tabelinha O Matheus Leal devolveu de letra Passou para receber, o lançamento veio para Alex Henrique O Gabriel Bernard esperou e ainda saiu a tempo na dividida, direito nela, não foi não, fez o toque curto, jogadinha ensaiada, Rodrigues, agora sim, o cruzamento, o toque de cabeça fica nas mãos do Gabriel Bernard adiantou o passou bonito no meio de dois marcadores, tem opção ao seu lado com o David, ele não solta a bola, agora rolou de calcanhar, o David tá mais marcado, conseguiu um passe dentro da área, João Diogo pro Carlisson, bateu, pra fora! Aí ela vai Roubada de bola limpa, Alex Henrique bateu pro gol, ela passa novamente à direita da meta. De bola é do Bruno Alves, domina, conta com a passagem, levantou pro Mário Sérgio, chega para afastar o Vanderlei. Por aqui vem chegando o Bruno Alves, levantamento para área, ela passa por todo mundo. Caiu lá na segunda trave pedindo a falta o David, arbitragem manda seguir, levantamento feito de novo pro Mário Sérgio. Toque de cabeça, vai embora por cima do gol. É só tiro de meta pra Aparecidense, Viva! Agora quem aparece é o David. Aí já puxa o contragolpe, o camaleão. Matheus Leal. Acionando o João Diogo. Fez a fita de primeira. Conseguiu clarear do outro lado. cara só bateu pro gol! Gol! Camaleão É da Aparecidense! Desce o papão. Agora na obrigação, e com certeza o torcedor da Curuzu vai se vai se pronunciar no cruzamento pra área no gol de empate! Gol! O papão É do Pai Sandu Na verdade isso aí é o Calisson Trabalhando por dentro Ferreira se apresentou, bateu pro gol Pra fora Teve domínio Vanderlei Vinícius Leite, soltou de lado, pintou o gol Bola explodindo na marcação Voltou pro Vinícius, novo cruzamento Mais uma reclamação de mão E tá marcado o pênalti a favor do Pai Sandu Partiu pra bola Parou, caminhou, pé canhoto cavou. Gol! É do papão, é do pai Sandu. Vem levantamento fechadinho, Gabriel Bernard! Da briga pela sobra do Sandu. Giovani ganhou o lance, cruzamento fechado, ela passa na frente do gol. 53 e tal, apita Adriano Correia. Final de jogo na Curuzu.